Olá, educadores! Sejam bem-vindos à Unidade 07, compartilhando informações. Esse é o tema 37, apresentando a pesquisa slide. Olha só como eu trabalhei com os alunos. Uh, existe um texto onde eles, onde eles vão trabalhar é, algumas dicas né, de como fazer slide, né, mas eu deixo logo de ressalva que slide não é texto. Né, slides são tópicos, Tá? Eu distribuí em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pequenas pranchas, né, para eles completarem, deixei também um modelo no, no material do estudante, né, material didático do estudante, um modelo de slide, um modelo de artigo científico e um modelo de poster que pode ser editado através do uso do software PowerPoint, tá? caso sua escola tenha. Se não tiver, você pode utilizar uh, o LibreOffice, que é gratuito. Caso não tenha, o aluno pode utilizar via celular o Canvas, ou até mesmo o PowerPoint online, criando uma conta da, da, da Microsoft, ou se não, o é, Google Apresentação, tá certo? Então assim, infinidade de maneiras não faltam. O modelo, como eu já falei, é um modelo a ser seguido, não é um padrão. Então, se você for publicar em um evento uh, científico, tipo a, a, o Cienart, por exemplo, que eu falo tanto aqui, né? Da Universidade Federal do Sergipe, é muito simples. É você olhar qual é o modelo do evento, os logos que botam, a formatação da ABNT que ele pede, e aí ele vai dar todo aquele modelo, tá? Uh, lembrando, mais uma vez, que slide é tópico. Tem aluno que pega, uh, faz uma cópia, né? Do artigo e joga no slide. Não. O aluno tem que ter a ideia de saber sintetizar em pequenas frases, em tópicos, o que ele quer explicar. Até porque o slide, depois, né, quando for apresentado, ele vai ser explicado. Vai, vai, é, o aluno vai se, utiliza, se utilizar da oratória para comunicar, né, toda a sua pesquisa que está ali sintetizada no slide. Geralmente, os slides a gente trabalha o que A abertura, né, com o título do trabalho o nome de vocês educadores, também do orientador, dos professores que estão ajudando, o nome dos alunos, no segundo slide uma introdução com no máximo três tópicos, apenas para pontuar, situar o leitor em relação a problemáticas os objetivos gerais e um outro específico. Tá? Aí tem um slide só de objetivos, onde você pode realmente destrinchar o objetivo geral e explicar os objetivos específicos a metodologia, qual foi a metodologia utilizada, de forma também sintética, não usa citação bibliográfica, por enquanto no slide, né? os referenciais teóricos, explicar, e aí sim você pode, através de paráfrase, de paráfrase no caso, citar né, alguns autores. Pode ser que você queira usar uma pequena citação direta para reforçar o conteúdo? Pode, pode mas eu recomendo a paráfrase, tá? Esse slide, né, esse quinto slide que são os referências teóricos, você pode replicar em mais no máximo dois slides, fica bacana. Os resultados que eu coloquei um slide com três tópicos, mas você pode prolongar por mais um slide, não mais que isso, tá? Explicando os resultados. Caso tenha imagens, gráficos, tudo bem. Mas se for só texto, se você conseguir é, trazer a, a uma abordagem qualitativa o do trabalho explicar como se desenvolveu e como se deu esse trabalho e como chegou nesse resultado é muito mais simples, tá? A conclusão dizer de forma bem simplificada eu coloquei dois tópicos né, de forma sintética o que conclui-se com a pesquisa, né? Ou o elaboramento da pesquisa, né? Os meus alunos eles não eles não conseguiram fechar uma pesquisa, mas eles conseguiram é, elaborar um percurso. Então esse percurso eles chegaram a algumas conclusões. E, por final, no máximo, três ou quatro referências bibliográficas. Só isso para fechar, tá certo, pessoal? Então, a gente se encontra no tema 38, que vai ser a apresentação de um pôster, coisa que, geralmente, ele não tem muito contato, né? O aluno não sabe o que é um pôster, mas a gente vai falar, abordar, caso sua escola realmente um dia precise trabalhar com pôster. No Cienart, aqui em Sergipe é, utilizam os utilizam -se pôsteres, né? Então, os alunos aprendem a desenvolver o pôster, até porque, neste evento, a gente utiliza esse tipo de apresentação. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, prof.mrm.live.com. Até mais. Tchau, tchau.